Olá pessoal, tudo bom com vocês? Leandro Vieira, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, e hoje é um dia muito especial, pois eu estou aqui num lounge do Intercontinental através do IHG, que é um programa de lounge é, Rewards que nós temos aqui junto ao programa do Intercontinental, aqui no caso o IHG, que é o hotel que nós estamos aqui hoje em São Paulo. E eu vou mostrar esse lounge, um lounge exclusivo. Vocês vão ver que loucura, é a primeira vez que eu fico num hotel mais luxuoso e mais é, top que eu já fiquei até agora. E eu vou mostrar para vocês com toda a exclusividade esse lounge dentro do hotel intercontinental através do IHG. Vem comigo! Entrar é na sala do lounge, Club Lounge, vou mostrar para vocês aqui. Você vai tem, tem um horário que ele mostra é, aqui a exclusividade do, do Happy Hour e nós estamos no momento do Happy Hour. E eu entrei aqui já e já solicitei o Happy Hour, eu fiz com o atendente. Então, como não tem ninguém no lounge, vai ficar legal para mostrar para vocês. Eu pedi uma picanha no Happy Hour, eu pedi um frisante e para entrar o cartão tem que estar tá liberado para você no nível, eu sou nível plástico, ambasador tem o nível Diamond e acima do Naivo só para convite acima do Diamond só para convite nível Royal que é só por exclusividade dos clientes do, do IHG tá aqui na entrada do, do lounge você já tem aqui por exemplo a cortezinha esses macarrones um cookies uma delícia já não quero experimentar vamos começar por aqui você tá então, vai ficar bem longe e a câmera vai ficar longe vocês poderem ver olha bem aqui tem esses é, docinhos né geleias Aqui, amendoins, nuts, frutas tá? frescas, frisante, vinho, whisky, caipirinha, faz na hora. Deixa eu mostrar para vocês, é só chamar aqui o atendente, que ele faz na hora. Né? Aí aqui nós temos o um cafezinho, bebidas, água com gás, sem gás. Olha o nível da água, pessoal, e tudo de graça. Olha isso aqui, olha que legal. Com gás, sem gás, refrigerante, energético, ó. Eu vou levar uns dois depois pro o quarto. Para ele ficar acordado e vou mostrar tudo para vocês. Cafézinho, eu vou pegar já já para vocês. Vem comigo. Olha que bonito que é esse espaço do lado. Olha aqui, que lugar é maravilhoso, né? E aqui fora, também tem uma sacadinha. Que eu posso mostrar para vocês o dele. ver, né? Olha aqui essa vista que legal que é esse lounge e olha que vista maravilhosa ali já é a paulista pessoal tá vendo ali ó dá uma olhadinha lá, aqui no... a renner ali já é a paulista mas dá uma, uma... vou dar um giro aqui vocês com a câmera dá uma olhadinha que maravilha esses prédios né e o Joaquim Lipinho pessoal tá lá no terceiro andar vocês vão ver depois o quarto que lindo que é o quarto que eu fiquei Sabe como eu cheguei aqui? Já vou explicar para vocês. Primeiro eu quero mostrar o lounge. já já eu quero mostrar para vocês como que eu vim para cá. Quantos pontos que eu usei do IHG promoção final de semana? Olha legal. aqui é uma área de computer né, que você pode usar, tem telefone, tem computador, né? Aqui é né? legal, muito legal mesmo. Tá? Aqui a recepção, olha que bonito. Aí fomos bem atendidos aqui. Se você é nível ambassador, você tem direito ter uma noite free, né? Então, se eu ficasse aqui sexta, passada, sábado, sábado, domingo, eu poderia emitir uma noite de graça pelo nível ambassador. Muito legal, viu? E o nível é, Royal, ambassador, é só para convidados. Então, você não pode adquirir ele pelo programa simples com a, a, a com noite e tal. Eles convidam você, né? E aqui no menu que eu peguei, eu, eu consegui... Uh, o Happy Hour vai ter às sete, então já, já a gente vai se servir aqui. E eu quero explicar pra vocês como que eu cheguei aqui nessa lavinha. Vou tirar um cafezinho pra vocês verem como que funciona. E também eu vou falando com vocês desse assunto, né? Porque eu acho que não, um cafezinho vou tirar pra vocês, que eu não posso deixar de tomar aquele cafezinho maravilhoso que vocês sabem que eu gosto, né? O primeiro estresse, Agora foi. Olha, estranho, não puxou a <risos> não sei uhum. Aí, pessoal, cafezinho expresso, e aí, sentadinho ali, vou falar com vocês como que foi né que eu cheguei até aqui. Esta sala VIP, aparentemente pela alimentação que eu vou mostrar o cardápio para vocês, é a melhor. Tá? A melhor sala VIP que eu já vi, o melhor lounge até agora, de todos que eu já mostrei para vocês de hotéis. E se bobear, muito melhor que outras salas VIP de aeroportos, né? vocês podem ver que o. Eu... O luxo aqui é tremendo. Estou aqui no Intercontinental IHG, para outras Quero mostrar a sala VIP. Estou aqui nesse lounge, club lounge, aqui no Intercontinental. Na entrada, já tem um, uns mimosinhos aqui, uns macarones, uns cookies né, para você. A sala VIP, olha que legal essa sala. Olha que luxo né, de sala VIP. Estou próximo da Paulista. Ali já é a Paulista. Olha que legal. Tá? essa entrada, aqui é a sala VIP, o lounge, tudo para você, olha que maravilha, que bonito, né? Aqui é as cadeiras que você vai comer alguma coisinha tal, aqui é a área de, de business, né? olha que maravilha, computadores para você poder usar né? na sala VIP, muito legal, né? E aqui é a recepção, aqui você tem um espaço para você confortável de ficar, mais fotos, você pode bater, olha que imagem linda, e eu vou mostrar como que fica essa foto, que bonito, chique né, ó, que da hora, né, e aqui nós estamos do lounge, minha querida aqui, ela me atendeu super bem na entrada, olha que bonitinha, <risos> <risos> e aí nós temos o um programa, ajudando falar aqui, eu sou nível Platinum Ambassador, e aí temos o Daimon Ambassador, qual que é o outro? Royal Ambassador. Royal Ambassador, chique demais, né? Esse Royal Ambassador só por convite, tá? né? qualquer um que consegue não, viu? Tem que ser bala na agulha, né, gente? Olha que legal. Só pra vocês terem ideia. Olha isso aqui, olha esse nível de água. Olha que chique. Olha essas águas, né? Olha os refrigerantes, é energético, tá? Café, já tirei um pra mim. Ó, cafezinho, a máquina, é tudo digital, Tá? Aí eles servem happy hour também aqui. Só que aqui o nosso hoje é pelo alacarte. E aí, gente, olha as bebidas. Já pedi um frisante. Servem caipirinha tal. Tá, Tudo aqui pra gente de graça, tá? Olha que maravilha. As frutas ó, da época. Mendoins. Nuts. Dou, um, uns, uns geleinhas, né? Ó, pra você curtir, ó. Que maravilha. E eu aqui. Tchoooi! Como que eu cheguei até aqui nesse hotel aqui e na sala VIP? Então vamos lá. Primeiro, o tintinho. Você tem que estar assistindo o canal Cartões de Crédito tá Renda. A primeira coisa é isso, acompanhar diariamente os nossos vídeos diários que acontecem às 9h45. Depois, as nossas lives diárias que acontecem às 19h30 diariamente. Você estando ligado no canal, você está sempre bem informado com as melhores dicas e informações do mundo de pontos, milhas, cartões e muito mais. Bem, como que eu cheguei até aqui o Intercontinental? Através do Programa de Fidelidade IHG. Nós demos upgrade ao Programa IHG através dos parceiros dando upgrade na, na ocasião, através da, do Programa de Fidelidade IHG, então você é, sempre tem uma, uma, um status match point para você fazer a transformação. Recentemente eles deram para o Daimon, eu não consegui pegar, né? tinha que ter umas noites aqui para eu não conseguiria ficar noites no hotel, então eu acabei não entrando por o Daimon. Né? Mas não mudaria muita coisa do que está acontecendo comigo aqui hoje, tá? Bem, cheguei na recepção, eu usei, teve uma promoção de 20% de desconto é, com os pontos do IHG, reservei o hotel, paguei 22 mil pontos aqui junto com o, o Intercontinental, e cada pet eles fizeram por 100 reais então 100 reais cada pet, eu trouxe meus dois, já já vocês vão ver o hotel, que quarto lindo, gente, é o quarto mais bonito que eu já fiquei até hoje, né? Então vocês vão ver, tem, tem, tem, tem até um quintalzinho para eles, muito legal mesmo, tá? 22 mil pontos é, através é, das transferências que você pode fazer dos seus parceiros, então dependendo do cartão que você tem, você pode transferir para o IHG, por exemplo, o Livelo transfere para a IHG, então, quanto mais pontos você manda para cá, melhor para você. Bem, o que aconteceu? A gente juntou os pontos, tá? E aí, aqui estou, né? É, você pode comprar pontos também, com promoção por 50% de desconto, caso você esteja no IHG, e também é, transferindo seus, os seus cartões para o IHG, os parceiros que tem ao programa. Obrigado, viu? E aí, aconteceu, chegamos aqui na sala VIP, eu pedi um frisante. Então, só para vocês verem aqui, é tudo incluso aqui na sala VIP do lounge, tá? Café da manhã incluso no lounge também. Gente, como que eu cheguei aqui nessa sala VIP? Eu cheguei aqui através do programa IHG, é, no Índia Continental, uma promoção de final de semana, e aí nós viemos pra cá, tá? O Joaquim Lipinho tá no quarto, depois eu faço um vídeo pra vocês verem no quarto como que é, através desses programas. Gastei 22 mil milhas, para estar aqui, pedimos um happy hour, uma picanha, uma coisa maravilhosa, já, já vou mostrar para vocês também, um luxo. E para comemorar um frisante aqui ó. Tim, tim, pela nossa alegria aí. Então assim, o hotel de graça, com pontos, ok? O lounge, o meu programa, o meu Platinum não me dá acesso ao lounge grátis. Eu paguei o lounge, tá? Mas o lounge eu paguei com direito a café da manhã. O lounge custa R$ reais, tá? Então o café da manhã custa 102 reais por pessoa. O lounge custa R$ reais. ele me deram um desconto por ser Platinum, Platinum Ambassador, tá? Então eu ganhei desconto no, no, no lounge, ganhei desconto para o café. E aqui estou na sala VIP. E vocês viram o que tem aqui incluso. A hora que chegar os alimentos, vocês vão ver que maravilha! tá? Muito top demais, muito interessante. E caso você não seja cliente do IHG, só para você ter ideia. As redes de hotéis Regente, Barnet, Índico, é, Ave, é, como mais? O Voco, o Intercontinental, né? Tem outros aí, o, esse que eu esqueci o nome dele, que é o Roling 1, né? Eu fiquei lá em Nova York, entre outros mais, aqui, essa rede completa do IHG. A diária aqui custa 1.200 reais, tá? Aí eles deram esse desconto com pontos, 22 mil pontos, atingiu aqui, super legal, completo. Agora, quando vocês forem para o quarto, vocês vão cair duro de ver. É o melhor quarto que eu já vi até hoje. Pessoal, então esse é um vídeo que eu estou fazendo para vocês, referente à sala VIP. No próximo vídeo eu mostro o quarto para vocês, que vai demorar também para poder ver. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, através Leandro Vieira nas ruas Leandro Vieira em Viagens.